Olá, eu sou a Lígia Costa, do Thank You Today, e sim, hoje é o grande dia para você ter propósito, para você ter um trabalho com significado, sair da zona de conforto e liderar a sua carreira. Você se sente um estranho no ninho quando alguém te pergunta o que é que você faz, qual o seu trabalho. Você acredita que é quase impossível resumir tudo o que você faz em um único rock. Se você acredita que faz dezenas de coisas ao mesmo tempo, tem várias habilidades e acha impossível resumir tudo isso em uma única profissão, então esse vídeo é pra você. Você com certeza já deve ter se perguntado sobre qual é que vai ser o futuro do trabalho, né? Agora, será que você já se perguntou e já se questionou sobre quem você é? E o que você faz? Quando perguntam para você quais são os seus pontos fortes ou do que é que você gosta, quais são as suas habilidades, os seus talentos, será que você tem uma lista com 35 itens ou você consegue se restringir a dois temas? Confuso? Não. Então eu vou te citar aqui alguns exemplos. Talvez você estudou engenharia, mas hoje trabalhe em marketing, porque tem visão estratégica e é super criativo. Ou então, você estudou direito, mas hoje escreve em blogs de viagens. Ou você é dentista, mas descobriu que fazer a gestão de RH da sua empresa familiar é incrível. E ainda no período da noite, tem tempo para ministrar yoga e cursos de mindfulness. Bom, eu poderia citar aqui dezenas de exemplos. Afinal, cada dia está mais comum nós termos mais de uma profissão e assumirmos publicamente os nossos interesses. E se você se identificou com o que eu falei aqui, seja muito bem-vindo ao mundo dos multipotenciais. E para quem gosta de definição, aí vai. Os multipotenciais são pessoas com muitos endereços, interesses e possibilidades criativas. Eu sei que pode ser uma palavrinha meio complicada, mas se você dividir em dois, a gente está falando de multi, ou seja, várias, e potencial interesses. Agora, você deve estar se perguntando, será que é incoerente a gente ser multipotencial? E eu te digo aqui, não. Não existe nenhuma, nenhuma incoerência. Pelo contrário, a gente está na era do propósito e do protagonismo, aonde o indivíduo, ele tem a oportunidade de se expressar. De mostrar a sua essência, valorizar a sua autenticidade, até para se diferenciar dos seus concorrentes e oferecer uma proposta única de valor, seja na empresa que ele trabalha ou para os seus clientes. Então, ao invés de se esconder, de se envergonhar, assuma a sua multipotencialidade. Porque o futuro do trabalho vai valorizar atitudes, comportamentos e seres humanos habilidosos. E outra, vamos falar a verdade, a gente está aqui nesse momento, mas a gente está saindo de um momento de crise, de desemprego, de questionamentos relacionados à carreira, onde muita gente teve que se reinventar. Teve que empreender, trabalhar com a economia colaborativa, até mesmo dentro das empresas se tornarem intraempreendedores. E eu tenho certeza que muita gente se descobriu multipotencial. Então, eu quero dividir aqui com vocês três habilidades que são valorizadas nos multipotenciais e vão te ajudar a estar pronto para o futuro do trabalho. A primeira delas, e que não é nada nova, é a teoria da evolução Charles Darwin, lá de 1800. A gente está falando aqui de adaptabilidade. Significa que você vai precisar estar aberto a novas descobertas e pronto para aprender novas habilidades. E ser adaptável significa que a vida do trabalho é como ela é e não como a gente gostaria que fosse. Nós somos adultos e precisamos encarar momentos bons e outros ruins. E você tem a escolha todos os dias se adaptar ou de mudar. Simples assim. A teoria de Darwin, né, ela diz organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. Então, você pode sofrer ou aceitar. A segunda habilidade é a criatividade. E para mim, Ser criativo está totalmente relacionado à sua satisfação, felicidade e propósito. Nós não somos criativos quando estamos desconectados da nossa essência. Você não vai conseguir inovar se você estiver vivendo sobre pressão, estresse, porque isso traz o um medo, a competição, a angústia, a escassez, a disputa de poder, a discórdia. você só vai ser criativo quando você tiver a coragem de expressar quem você é e mostrar para todos as suas habilidades, seus talentos, suas paixões e a sua multipotencialidade nas diferentes áreas. Porque tudo isso e a sua experiência vai somar. E é saudável nós termos visões e olhares complementares. E não se esqueça, cada vez mais as funções estão sendo automatizadas pela inteligência artificial, pelos robôs, pelas máquinas, cargos que ocupamos talvez deixarão de existir. E aí, a nossa criatividade vai ser evidenciada junto com as relações humanas. E a terceira habilidade é a capacidade de você ter um propósito. Multipotenciais, o seu talento e a sua causa, e o impacto que você busca causar, Vem antes do lucro do retorno financeiro. Quanto mais você tiver a oportunidade de olhar e manter o foco em si próprio, no seu autoconhecimento, na sua verdade e naquilo que te gera satisfação, mais propósito você verá naquilo que você faz. E não importa se você tem uma, duas, dez formas de trabalho, esse é exatamente você. E por isso, se alguma vez você já se sentiu culpado, por fazer coisas demais, ou gostar de muitas coisas ao mesmo tempo e achar que não tem uma vocação única, pronto, para por aqui, não existe nada de errado nisso e se você não consegue encontrar um único rótulo para descrever tudo o que você faz, acho que você entendeu que o futuro do trabalho vai valorizar exatamente isso, a sua multipotencialidade. E você não precisa mais ter medo de evidenciar a sua autenticidade. A gente está exatamente junto nessa. E que você tenha grandes descobertas. E cada vez mais assuma a sua verdade. E seja multipotencial e feliz. Todos temos dons e habilidades únicas. E o que você ama é também no que você tem um dom. Para ser inteiramente feliz, viver uma vida realizada e plena, você deve fazer aquilo que gosta. Bárbara Cher. E eu tenho uma pergunta para você. Depois desse vídeo, como será que você pretende desenvolver a sua multipotencialidade? Deixe o seu comentário aqui para mim. E se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E super obrigada por estar aqui e querer ser a melhor pessoa que você pode ser esse já é o primeiro passo. Agora um convite. Se você quiser ir além e transformar a sua multipotencialidade em um plano de negócio, inscreva-se na próxima turma do Business Academy. Quer receber o conteúdo programático? Mande um e-mail para contato.arroba.tgitoday.com.br ah, contato, e a gente se encontra lá no nosso curso.